Salve Manuzintei, tá salvo meu príncipe. Marquei, manda o salve do bueiro, consiste em falar ti ti ti aqui, ó. Oi, ti ti ti ti sou eu. Salve Manuzintei. Quando te pedirem um salve, quem risada <risos> aprenda com o pai. Primeiramente, você saia da câmera. Salve, meu cria! Pega, é assim que se faz, tá ligado? Mas tudo bem, você tá aprendendo ainda, né? Só bora. Manda um.